Olá a todos! Hoje eu vou responder uma pergunta: como posso desenvolver a minha confiança? Vou mostrar hoje o que as pessoas não sabem ou não têm interesse que você saiba a respeito desse tema, mas somente aqueles que virem o vídeo até o fim terão acesso à solução desse mistério que persegue a mente humana há algum tempo. Mas para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha. E sejam bem-vindos ao canal Vidas Incríveis. Então, vamos descobrir essa resposta agora. Dica de número 1. Um, respeite a você mesmo. Primeiramente, você precisa saber se respeitar. Para ser uma pessoa mais confiante, você precisa saber quais são os seus limites, até onde você pode ir, pois todo mundo, por mais incrível que seja, tem os seus limites. Respeito e confiança estão de mãos dadas, seja em qualquer situação. Pode ser algo voltado para si mesmo, para o um relacionamento com as pessoas, em diversos ambientes. Como já mencionei em outros vídeos, além das frases motivacionais que coloco todo dia no, nas redes sociais, nas quais você pode acessar depois que finalizar de ver esse vídeo, os links abaixo, quando você se respeita. Você está é, utilizando a dica nossa de número 3. Mas antes de eu falar qual é essa dica de número 3, vamos conferir agora a dica de número 2. Dica de número 2. Controle suas emoções. Saiba controlar suas emoções. Quando você tem as emoções controladas, você já tem mais consciência das suas ações. Você sabe o que pode ou não fazer. A partir daí, sua confiança estará mais elevada devido ao seu autocontrole e à sua segurança. Confiança nada mais é do que controle, mais segurança, e acreditar naquilo que você sabe ou conhece. Quando você tem isso, você pode obter a sua, a sua confiança no mais elevado grau possível. Mas, se as emoções não estiverem sob controle, elas podem dominar você, Fazer com que você desacredite naquilo que você queira mais obter ou desacredite principalmente em você. Dica de número 3: Liberte seus medos interiores. Se liberte dos seus medos interiores, conceitos e crenças. Sei que é muito difícil, pois existem diversas implicações que podem dificultar essa libertação ao julgamento social, ao julgamento próprio e a outros diversos motivos. Eu tive que enfrentar alguns medos para poder me libertar e soltar mais o meu lado mais confiante, como já citei em outros vídeos do canal. Como citei no tema antissocial, que se encontra no card acima. E, além disso, por mais que eu tenha uma confiança elevada atualmente em mim, mais elevada do que eu tinha também antigamente, ela ainda não é 100%. Eu ainda tenho algumas falhas, Estou trabalhando a cada dia para desenvolver o meu lado mais confiante, a persistência, o ensinamento e o tempo. Ajuda a aperfeiçoar qualquer coisa que desejamos obter. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais dicas e informações sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo e divida essa história com mais pessoas, pois o que você viu até agora é um aprendizado do que eu aprendi ao longo da minha vida. E quanto mais esse vídeo for compartilhado, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e suas vidas serão mudadas. Acessem as redes sociais do canal Vidas Incríveis. Elas se encontram no link abaixo. Nas redes sociais temos um conteúdo especial e exclusivo. Além disso, para que o YouTube possa recomendar esse canal e esse vídeo para todo mundo, peço que dê um like nesse vídeo. Muito obrigado por assistir nesse vídeo e aguardo vocês até a próxima.